E aí pessoal, tranquilo, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês, eu vou dar de presente para vocês mais uma ferramenta matemática muito importante, eu chamo sempre de ferramenta por quê? Porque dependendo do serviço que você vai fazer, né, e a escolha da ferramenta que você vai fazer, é, você pode ter um trabalho maior ou menor, né, não adianta nada eu querer tirar um parafuso com um alicate, eu posso até tirar, eu mesmo já fiz isso, né, às vezes não tinha ali o, a ferramenta necessária, a, a chave necessária, então eu utilizei um alicate para tirar aquele parafuso. Só que o trabalho foi bem maior. Na matemática é assim também. A gente tem as ferramentas necessárias que é, ajudam, é, nos ajudam, é, né, a resolver os problemas de matemática, tá bom? Então na aula de hoje o objetivo é esse. Conhecer aí, ó, mediatriz e circuncentro. A mediatriz, como eu falei para vocês é, nas aulas passadas, né? Ela não é uma seviana Ela não sai de um vértice e toca o lado oposto de um determinado triângulo, mas as mediatrizes aí, o encontro dessas mediatrizes forma aí um ponto pessoal chamado circuncentro, que também é um ponto notável muito estudado nos triângulos. Tranquilo? Então fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha, vem comigo. E o que temos aqui hoje, pessoal? Olha só, mediatriz de um lado, ó, A mediatriz de um lado do triângulo, isso é muito importante a gente saber, é, a mediatriz de um lado do triângulo é uma reta. Perpendicular, está escrito aqui, ó, perpendicular a esse lado. Então, vamos pegar o lado de um triângulo. Eu peguei o lado aqui BC. Pegando esse lado aqui, observe, né, foi traçado aqui um segmento, foi traçado um segmento que é perpendicular a esse lado, está aqui. Aqui, da mesma forma, de B até A, né, do vértice B até A, neste lado do triângulo, eu tracei aqui ó, esse outro segmento que também é perpendicular ao lado BA. Aqui também da mesma forma. Então, a gente tem aí três mediatrizes. E essa mediatriz não é só pelo fato dela ser perpendicular ao lado BC. Ela está exatamente no ponto médio de BC. Aqui, ó, eu estou no ponto médio de AB e aqui eu estou no ponto médio de AC. Isso é o mais importante e isso é que caracteriza uma mediatriz, tá, pessoal? Além de ser perpendicular. Ela está no ponto médio do lado do triângulo. E as três mediatrizes elas sempre se encontram num ponto, que pode estar interior a um triângulo, exterior, ou tocando um lado do triângulo, que seria a hipotenusa. E a gente vai falar disso aqui ó, nessas posições aqui. Além disso, eu vou trazer alguns exemplos, alguns exercícios, para praticarmos bem o conceito de mediatriz e circuncentro. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. É... O encontro das três mediatrizes. É, chama né a gente chama esse encontro eu vou até pintar aqui de vermelho também ó vamos chamar esse ponto aqui de ponto O ah pessoal ponto O esse ponto aí é o que a gente chama de circuncentro e por que circuncentro porque ele é o centro ó ele é o centro de uma circunferência que está circunscrita ao triângulo então esse ponto aqui o encontro das três mediatrizes é o centro da circunferência que está circunscrita a este triângulo. Ó. A circunferência toca nos vértices do triângulo ó, uma vez só. Ela está tocando nos vértices aqui. Ó, tá? Ela não toca em outros pontos do triângulo, apenas nos vértices desse triângulo. Tá? Então, ela é uma circunferência circunscrita de raio, ou melhor, de centro, que é chamado de circuncentro. Fica ligado neste detalhe, porque é um... Cai demais esse, esse conceito. E não só ele. Ó. Eu gostaria até de passar para vocês o seguinte. Na mediatriz. Né, a gente chama de mediatriz. Vamos, vamos focar aqui na mediatriz MA, ó, né? Essa mediatriz aqui. Ó. Ela tem esse segmento pessoal. Que todos os pontos do segmento. até falei um pouco disso aqui com vocês. Na aula de bissetrizes. Né? Mas era um outro, uma outra comparação. É esse segmento. Essa mediatriz. Ela tem pontos, né? É um lugar geométrico cujos pontos têm a mesma distância dos vértices. Ó. Esse ponto aqui, vou chamar ele ponto X, sei lá, ele tem a mesma distância de C e a mesma distância de B, pessoal. Isso é muito importante a gente saber, tá? É Da mesma forma, não sei se é, vocês lembram na aula passada, se não assistiu, assista, né? Eu vou deixar aí o, o link na descrição do vídeo. É Quando a gente sai, é, pega uma, uma bissetriz do triângulo, a bissetriz do triângulo todos os pontos da bissetriz, lembrando que a bissetriz corta o ângulo de um vértice em duas, lados igua, em duas partes iguais, né, congruentes. Então, a bissetriz, todos os pontos dela né, têm a mesma distância dos lados do triângulo. Esse ponto aqui, por exemplo, se fosse uma bissetriz, né, teria a mesma distância desses dois lados. Mas não é o nosso caso aqui, eu estou apenas fazendo uma pequena lembrança. Né? O mais importante aqui é lembrar o seguinte que todos os pontos da mediatriz possuem a mesma distância. O X aqui ele tem a mesma distância de C e de B. Esse outro ponto está um pouco mais acima aqui. Ele vai ter a mesma distância de B e de C, ou seja, dos vértices do é, triângulo. Então, esse ponto aqui, pessoal, que é o ponto médio que eu falei para vocês, ele vai ter a mesma distância de C e de B também. Tá? Então, esse pontinho aqui, o incentro, ele vai ter a mesma distância de C, de A... Ele também vai ter a mesma distância de B e de A, porque ele é comum, ó, esse ponto é comum às três mediatrizes. Ou seja, é por isso que ele é o raio da circunferência, porque esses pontilhados que estão aqui na cor azul, eu fiz, eu fiz questão de deixar numa cor azul, uma cor diferente aqui, ó, ele nada mais é aqui, pessoal, esses segmentos são o quê? o raio da circunferência, porque eles possuem a mesma distância dos vértices. Então, os vértices aí, eles tocam essa circunferência. E eu repito e repito de novo, porque é muito importante essa informação ou essas informações. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a ideia de mediatriz e é a ideia de circuncentro. Tranquilo? Então, é, fica aí que a gente vai fazer falar agora um pouco das posições desse carinha aqui, ó, o nosso circuncentro, que nos diz muita coisa sobre o triângulo. Fica aí. E o que tem de tão importante nessas posições? Isso aí vai depender muito do problema. É, e eu já vi caindo em provas de vestibulares, em concursos militares, tá? Então é por isso que eu achei que fez questão, né? De trazer essa informação aqui para vocês. Pessoal, quando o circuncentro, tá? O circuncentro está dentro do triângulo, dentro do triângulo. Então, pessoal, esse triângulo, eu tenho certeza que ele é acutângulo. Que danado é isso, para quem não lembra, né? Na nossa parte básica lá de triângulos. O acutângulo é o triângulo onde os três ângulos são menores que 90 graus. Então, não vai ter nenhum, tri... nenhum ângulo aqui que seja igual ou maior que 90 graus. Então, quando o orto, ou melhor, o circuncentro, né? o circuncentro, o circuncentro está numa parte interior interna do triângulo, então esse triângulo ele é o cotângulo. Se esse circuncentro está aqui, pessoal, ó, tocando um dos lados desse triângulo, olha só que importante, isso aqui é o que mais cai nas provas. Então, eu posso dizer que esse triângulo ele é retângulo. E quem é o ângulo reto? Aí Onde é que está ele? Ele vai estar tá oposto ao lado onde o circuncentro toca. Então, ele seria aqui, ó, pessoal. É, um detalhe muito importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que esse ângulo, ó, esse ângulo reto aqui, esse ângulo A aqui, ó, esse ângulo C, eles já são chamados aí de ângulos inscritos. A gente vai, vai ter uma aula específica sobre isso, mas eu, eu já poderia até adiantar aqui para vocês, pois não tem problema nenhum. Esses ângulos são escritos e eles, olha só que interessante, eles, não sei se vocês estão, é, conseguem enxergar, por exemplo, o ângulo aqui, o reto aqui, ó, tá? Ele, o la, os lados que formam esse ângulo, é, eles tocam aqui. Ó. Então, seria o, o, o vértice C aqui e o vértice A. Tá? Então, ó, observe que esse ângulo aí, ele forma aqui, ó, pessoal, esse arco. Está vendo aqui? Ele forma esse arco aqui. Ó. Ah, muita gente confunde achando que esse valor aqui é exatamente o valor deste ângulo inscrito, mas não é. O ângulo inscrito é a metade desse arco aqui. Ó. Perceba que esse arco ele tem 180 graus. E por quê? Mais uma informação interessante, mais um instrumento interessante para a sua caixa de ferramenta. aí, ó. Pessoal, quando o circuncentro... Tá? em um dos lados do triângulo, esse lado onde o circuncentro está, ele é a hipotenusa desse triângulo. Ou seja, ele é o diâmetro desse triângulo, tá? ou melhor, do círculo. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que ele, é, como aqui tem uma mediatriz ó, de ângulo reto, ele corta esse lado aqui, duas partes iguais. Então, aqui a gente vai ter o raio e aqui a gente vai ter o raio da circunferência. Olha só que interessante. E outro detalhe. O ângulo inscrito aqui é sempre a metade do arco que ele forma. Então, se aqui é 180, observe que o ângulo aqui, ó, o ângulo central né, da circunferência aqui, o ângulo central é de 180 graus. Então, o ângulo central, ele tem o mesmo valor do arco dessa circunferência. Isso aí a gente tem que se ligar. Então, aqui é 180 graus, então ó, o arco aqui é 180 graus. O ângulo inscrito, que também está é, ali ó, com o seu arco, né, que parece 680, não. O ângulo inscrito tem metade desse ângulo. Então, aqui vai ser 90 graus. É uma forma também interessante de enxergar que aqui é um triângulo retângulo. Tranquilo, pessoal? Quando esse circuncentro está fora desse triângulo, então, eu posso dizer que esse triângulo ele é o quê, pessoal? Obitus ângulo. Então, vai ter um ângulo aqui, ó, que vai estar tá oposto, que né? vai estar desse outro lado aqui, ele vai ser o nosso ângulo obtuso. Tá? É um ângulo maior que 90 graus. Essa informação é muito importante, é bom ter isso na bagagem. É por isso que eu fiz questão de trazer aqui. Né? É, mais detalhes a gente tem aqui dentro do triângulo-retângulo. Tá? Então é por isso que eu perdi um tempinho aqui. Mas na verdade a gente não perdeu tempo, a gente ganhou o tempo pelas informações que foram passadas aqui. Tranquilo, pessoal? Fique aí que agora a gente vai resolver exercícios. E aí, pessoal, como é que a gente resolve esse probleminha aí que é no Colégio Naval? Ó, o ponto P, ó, o ponto P interno ao triângulo ABC... Vou tentar desenhar um triângulo aqui. É, na realidade, a gente tem uma ferramenta aqui, ó, olha aí. Vamos facilitar a nossa vida, né? Então, tem um triângulo aqui e esse triângulo, ele diz o seguinte, é o triângulo ABC, então vamos dar nomes aqui aos vértices, A, o B e o C... É, o ponto P é interno ao triângulo Então, eu vou colocar o ponto aqui, ó Sei lá, o ponto P estaria aqui Ele é interno ao triângulo ABC E ele é equidistante de dois de seus lados Opa! Então, ó Ele é equidistante Ele, ele tem o quê? A mesma distância de dois de seus lados Então, eu vou pegar esse lado aqui, ó Vamos imaginar que ele tem a mesma distância desse lado aqui E desse lado aqui Beleza E dois de seus vértices Opa! Então, ele também é equidistante aqui, ó Vamos dizer, do vértice C e do vértice A. Ele também é equidistante desses dois vértices. Certamente, P é a interseção de... Bom, para quem assistiu a nossa aula anterior, né? Está assistindo essa também. Já tem as ferramentas para resolver esse tipo de problema. E que ferramenta é essa, pessoal? Eu falei na aula passada que... Olha só que interessante. Este ponto aqui, ó. Este ponto, que tem a mesma distância dos lados, ele vem, então, de uma bissetriz interna de um triângulo. Pode ser dessa aqui, pode ser dessa aqui, pode ser dessa aqui. Bissetriz que corta o ângulo em duas partes iguais. Então, esse ponto ele faz parte de alguma bissetriz interna deste triângulo, porque ele tem a mesma distância dos dois lados, é... de dois lados desse triângulo. Olha que informação interessante. Então, com certeza, ele faz parte de uma bissetriz interna. Ah, pessoal, outro detalhe importante. Ele tem a mesma distância dois vértices de dois vértices desse triângulo. É a aula de hoje. A aula de hoje a gente viu que todos os pontos de uma mediatriz, todos os pontos de uma mediatriz, têm a mesma distância dos vértices, né, que formam, ou seja, onde aquela mediatriz passa, ou seja, aqueles, aquelas duas extremidades que fazem parte é, dos vértices desse triângulo. Então, uma mediatriz que Passa aqui, ó, pessoal, ó, a mediatriz que passa aqui, né, 90 graus, todos os pontos dela tá, têm a mesma distância desses dois vértices. Então, com essa informação, fica fácil enxergar que é, a letra B aqui ó, seria a alternativa correta. Não sei se foi essa que você marcou, mas ele diz, ó, uma bissetriz interna, certamente P é a interseção de quem? de uma bissetriz interna e uma mediatriz de um dos lados desse triângulo. É certo. Ah, eu não sei de onde está saindo, eu só estava supondo aqui que foi a mesma distância de C e A, apenas para a gente didaticamente enxergar melhor. Né? Então, é isso. Tá? Se um ponto tem a mesma distância dos lados, então, ele faz parte tá, de, uma das medida, de uma das bissetrizes é, do triângulo. E também, se ele tem a mesma distância dos vértices, então, ele faz parte de uma das mediatrizes desse triângulo. Tranquilo, pessoal. Então olha só, vamos descer aqui, ó, e vamos tentar resolver agora o nosso último probleminha aqui. Vamos ver se a gente consegue resolvê-lo. Ó, no triângulo ABC abaixo, sabe-se que O, ó, O é o circuncentro, então tá aqui o ozinho, ó, ele é o circuncentro, tá? O circuncentro é deste triângulo, né? Foi o que editei aqui apenas pra gente é, ficar ligado no detalhe, calcule o valor do ângulo A então ele quer o valor desse carinha aqui, ó. vou chamar de X não sei quem é ele, pessoal, olha só, se O é o circuncentro então eu tenho certeza que esse triângulo ó, ele está é, inscrito em uma circunferência ou seja, tem uma circunferência, vou tentar pontilhar aqui está meio estranho, mas eu acho que vai dar para entender bem o que eu estou querendo passar para vocês, né? É uma circunferência meio elíptica, <risos> se a gente pode chamar assim. Então, essa circunferência, tá? Não ligue para o desenho, é apenas para a gente enxergar que esse triângulo, ele faz parte só, ele faz parte, os vértices dele tocam nesta circunferência. Se isso acontece, pessoal, olha só, observe o seguinte aqui, que este arco aqui, ó, Tá? Ele, é, esse vértice aqui, ó, esse ângulo inscrito, o ângulo X, forma. tá vendo aqui? E outra coisa, o ângulo, é, o arco central, o ângulo central aqui é, do, da nossa circunferência é igual a 80. Ó. Então, esse ângulo aqui é igual a esse arco aqui, pessoal, de 80 graus. E o ângulo inscrito é metade disso. Tá? Por que inscrito? Porque ele faz parte do vértice ó, de um triângulo aqui, tá vendo? Que tá é, tocando aqui em um ponto dessa circunferência. Então, ele é um ângulo inscrito. Tá, pessoal? Então, esse X aqui, ó, só que interessante, ele vale 40 graus. Foi isso que eu falei para vocês na aula de hoje. Ele é a metade do ângulo central aqui que vocês estão enxergando no valor de 80. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. É, bota na cabeça o seguinte. Eu estou mostrando para vocês aqui as ferramentas necessárias mais é, interessantes né, para sua caixa de ferramenta, e você vai conseguir resolver os problemas de uma maneira muito mais fácil. Né? Existem outros caminhos? Existem outras ferramentas? Existem. Né? Vocês podem ir por ali, por aqui, só que dependendo da ferramenta que você utiliza, eu até dei um exemplo né, do parafuso e, e o alicate, é, você vai ter mais trabalho para resolver. Tá? Se você conhece todas as ferramentas, a matemática tem muito disso, né? você conhecer todas as ferramentas saber onde você pode utilizar. Tudo é com a prática. Tranquilo? Era isso que eu tinha para hoje. Espero vocês na próxima aula. Se inscreva no canal, curta o vídeo e a gente se vê na próxima aula. Valeu!